Fala galera, eu sou o Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos para mais um vídeo aqui para praticar no violão. Vamos lá. Falando da formação de acorde no violão aqui, a tríade, que nós temos aqui a formação de acorde aqui com o dedo assim, ó, a pestana, e aí a gente anda com a tônica aqui, ó, na segunda corda, e aqui nós temos, ó, tônica, o ré aqui, se andar uma casa para trás, nós temos a sétima maior. Se andar mais uma casa para trás, tudo na segunda corda, hein? Nós temos a sétima menor. E se andar mais uma, nós temos a sexta. Beleza? Todas as vezes que você for montar um acorde, independente do acorde, você tem que saber que ele é formado por uma tríade. Tônica, terça e quinta. Beleza? Aqui nós sabemos onde está a tônica, ela está na segunda corda, no Ré aqui, agora vamos saber onde está a terça, a terça do Ré alto. Ré, Mi, Fá, nesse caso Fá sustenido é a terça de Ré, terça maior de Ré, eu estou montando o Ré aqui, aonde que eu vou ter o Fá sustenido? Eu vou ter um Fá sustenido aqui na primeira corda dessa formação, na primeira corda do violão eu tenho um Fá sustenido, essa é a terça, por isso essa forma, é de Ré maior, porque a terça dele é maior. E como é que nós vamos andar com isso? A gente pode andar uma casa para frente aqui, na nota Sol, com a mesma forma do Ré. Faz a forma do Ré, anda uma casa para frente nessa nota aqui da primeira corda, e volta. Isso dentro do Ré maior. Agora se a gente andar com essa terça para trás, Nós temos um Ré menor, porque a terça passa a ser terça menor. Terça menor do Ré. Porque a distância da tônica para a terça menor é de um tom e meio. Da tônica para terça maior é dois tons. Temos aqui a forma de Ré. Se andar com a tônica na segunda corda aqui, ó. Ré. Com sétima maior. Ré com sétima menor. Ré com sexta. Beleza? E aqui ó, andando com a terça Terça na primeira corda Anda uma casa Volta E depois o Ré menor E aí ó vez que você fizer o um acorde, procure onde está a tônica, onde está a terça e fique olhando, vendo quais são as casas que você pode tocar aqui de possibilidade, perto do acorde. Então essa é a nossa aula de hoje, até a próxima aula, se você gostou, comenta aí, curte, compartilha para todo mundo e vamos embora, até a próxima aula, valeu!